Estamos aqui com mais um Ano A Responde. É, hoje com a make da Kim disse Siberenice, que agora me patrocina. É... Vocês são totos. é, mesmo patrocinar. Oi, Oi gente, estou aqui com mais um Ano A Responde. E a perguntinha do dia é muito interessante. Prestem bem atenção, hein? A pergunta de hoje é da Andreia. Como a Ana lida com a questão legal da micropigmentação? Contrato, pré-procedimento e se a cliente concorda com tudo. Por exemplo, a cliente sabe que precisa aguardar o prazo para cicatrização para fazer retoque e quatro dias após o procedimento ela quer retocar. Quando você se nega, ela faz várias pessoas denegrirem sua imagem, tanto nas redes sociais e também faz avaliações negativas sobre o seu trabalho. Existe alguma lei que nos proteja desse tipo de situação constrangedora? Andréa, é, tratar com pessoas é muito difícil, lidar com pessoas é difícil. Eu tenho uma ficha de anamnese, contrato, né, porque tem algumas cláusulas junto, onde eu paguei né, pelo trabalho de um advogado para que ele me auxiliasse em relação a isso. Então, ali eu... Faço questão que ela leia cláusula por cláusula e se integre do assunto. Em relação é, ao prazo de retoque, todas sabem, eu necessariamente, na minha ficha, não tem isso. Isso é explicado e entregue nos cuidados pós micropigmentação, que ela volta com 40 dias, onde eu deixo agendado, para que se for necessário fazer o retoque, eu faço nesse dia. Se ela quer ou não quer esperar, aí é um problema dela. O meu trabalho como profissional é ter responsabilidade, não é? Porque ela quer que eu vou ter que fazer um procedimento antes do prazo de cicatrização é, desse procedimento, dessa pele. Se ela for reclamar, fazer uma queixa ou até mesmo um BO contra você, eu acredito que a lei. Cabe ficando do seu lado em relação a isso. Agora, se você se recusar a fazer o retoque depois de 30 dias, aí é uma outra conversa, porque se ela pagou por um procedimento, você tem que entregar isso a ela. Então, eu tenho o respaldo do meu contrato, das minhas explicações. Graças a Deus, eu trabalho com pessoas que nunca me causaram esse tipo de problema. Mas acredito sim que isso tem aí muito. Então o segredo é você sempre explicar tudo para ela antes do procedimento. Explicar, até passar os cuidados, porque muitas vezes eu já ouvi Ah, você tem que ficar 30 dias sem praia, piscina, sol, mas eu vou para a praia amanhã, e aí? não tinha falado, fui falar depois que eu fiz. Então aqui eu gosto de passar a ficha anamnese e os cuidados sempre antes do procedimento. E fala para ela e procurar os direitos dela, não é? Porque se ela for um tipo de pessoa que já veio predisposta a te dar um problema, causar um problema, é, eu acredito que nessa situação de quatro dias... Você não vai se prejudicar em nada. A única pessoa que seria prejudicada seria ela no caso de você fazer esse retoque. Porque a pele está num processo ainda inflamatório para cicatrização. E se você machuca ali de novo, pode dar até uma inflamação, uma infecção mais séria. Então, se segura no que você sabe, no que você aprendeu. Mantenha a linha de uma micropigmentadora consciente. E vamos embora. Boa sorte. Espero ter te ajudado. Um beijo, até a próxima.